Boa tarde, gente. Chega junto aí, vamos fazer um mutirão para melhorar aqui mais o nosso beco. Que Quem vai, quem vem, fala que aqui é muito bonito. Uma vila assim, bem aconchegante. A gente está no Mercado Sul e a gente vai mostrar o Mercado Sul para vocês. Eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar com o patinete do João. Eu gosto do João. Aqui no Mercado Sul rola um pouco de tudo, assim, é né? uma parada bem junto e misturada mesmo. Então Tem atividade aí da galera que mexe com rango, tem atividade da galera que mexe com expressões corporais. Né? Desde a confecção de instrumentos com saco de cimento de papelão, a, né, o estudo aí dos ritmos, relacionada também às medicinas, aos cuidados, as novas formas de cuidado, às novas formas de moradia, as novas formas de produção, as novas formas de se relacionar. espaço para a gente poder ter as atividades de forma mais confortável. A gente espera é, revitalizar um pedacinho né, de, desse espaço, dessa cidade de Itaguatinga, no mercado sul, Isso iniciou em 1958. Hoje, como o movimento quer preservar esse espaço, né, a gente vem desenvolvendo atividades culturais, sociais, políticas, como debates, como cines, como ecofeiras, então ela uma outra perspectiva de sociedade, né? Deus é mulher, Deus é menino Oi, gente, tudo bem? Agora eu vou, eu vou mostrar as árvores pra vocês. Essa daqui é o hiperrosa. E gente... Essa é a babosa, que também é uma erva medicinal e tem mais erva medicinal aqui. E essa daqui é a erva doce, pra acalmar. Essa... Tem essa. É a suculenta. Arruda. Essa daqui. Qual? Tem a é arruda. arruda. Tem essa, essa, essa. Esse é um pé de amor. Ela até tá nascendo uma, uma amorinha aqui. Tem fumo, que é essa grandona aqui. Temos Ai. folha santa, que é desintoxicante. Tem os temperinhos. Aqui a gente tem mirra, gente. Pena que vocês não podem sentir o cheiro. A aprovação Mercado Sul é uma revolução para nós, de pessoas, de vivências, de cultura. A gente procura a busca um pouco de tempo, a gente não tem tempo hoje para tomar café com os filhos, para almoçar, e essa filosofia também de transformação social, com mais carinho também. né Eu venho a construir junto com a galera, a gente já está um bom tempo nessa luta, transformar o dia a dia, os meios urbanos também é importante para a sociedade. Vamos chamar todos aí para fortalecer nessa revitalização um espaço que já foi ocupado há um tempo e hoje já movimenta muita energia boa, né? De troca, então a gente conta com a sua colaboração aí para efetivar logo esse espaço e a gente poder estar ministrando cada vez mais oficinas, cursos, trocas, rodas de conversa, multiplicando o conhecimento que a gente tem hoje livre, né? Pra gente cada vez mais ter conexões boas, conhecer pessoas novas, conhecer culturas novas. Vamos chegar junto aí e aqueles que puder também ajudar com saco de cimento, uma lata de tinta, com uma mão de obra, porque sempre o pessoal tá fazendo aqui um mutirão. É, somos muito gratos, esperando vocês, beleza? Nós já fizemos a primeira parte, gastamos cerca de 10.500 reais nessa primeira reforma. Só que agora a gente precisa da sua colaboração para poder terminar essa obra. Colabore, Mercado Solvido, em três anos. Não, as beiradas Voendo tudo Quase não sobra nada Respirei fundo Achando que ainda começava Um grito no escuro Ontem eu tive esse sonho Ele eu encontrava com você